Para as pessoas aceitarem e para as pessoas fazer obedecer. Que nós possamos aprender. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos que aprender a obedecer. De acordo com a palavra de Deus. Nós só não temos que obedecer Aqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida, se eles não estiverem andando de acordo com a palavra, que é a palavra de Deus. Se algum líder nos impor alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus e que não nos convém fazer porque está fora da palavra, então nós não temos que obedecer. Nós temos que obedecer no Senhor. Temos que obedecer o marido quando ele está de acordo com a palavra de Deus. Temos que fazer a, o que os nossos líderes mandam desde que eles estejam de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiverem, também não temos que obedecer. Mas também não precisamos ficar debaixo da liderança deles. Nós podemos é, procurar outros líderes. E sairmos da, de debaixo de, de julgo. Porque o Senhor nos dá liberdade para isso. Mas enquanto isso não estiver acontecendo, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E obedecer aos nossos é, dirigentes, aos nossos pastores. Porque eles são as pessoas responsáveis perante Deus. Pela nossa vida, pela nossa salvação. E isso aconteceu com Josué. Josué ele foi submisso a Moisés por muitos anos, fiel a Moisés. Ele andou com Moisés, ele conviveu com Moisés, ele acatou todas as ordens que Moisés dava. Então ele sabia o que é ser obediente. E quando chegou o momento de, em que ele se tornou líder, então Deus também o abençoou e concedeu a ele é, ser um líder abençoado. E as pessoas também se submetiam à sua liderança. Porque quando o líder não obedece àqueles que estão acima dele e não é, cumpre as ordens daqueles que estão acima dele, como é que ele vai liderar outras pessoas? E como é que ele vai ter capacidade para estar exercendo liderança sobre a vida de alguém se ele mesmo não, não soube obedecer aos seus líderes. Então a gente observa que, para que nós possamos ser bons líderes, nós precisamos ter sido também um bom liderado. É o que aconteceu na vida de Josué. E por isso Josué foi vitorioso. Deus deu a ele vitórias em tudo. E ele foi um grande líder também, porque ele aprendeu com Moisés, ele era obediente a Moisés, fazia conforme a palavra de Deus.